Você com certeza já deve ter escutado alguma vez eu falando essa frase aqui no meu canal O ameaça aquática controla as águas como Poseidon Vocês poderiam achar que era um hipérbole da minha parte, um exagero Mas não galera, realmente o ameaça aquática tem todo esse controle da água E eu vou mostrar pra vocês o quanto que esse alien é poderoso Ameaça aquática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 bem galera, você que acompanha meu canal já deve ter conhecimento aí nessa sua cabecinha de que o ameaça aquática não é só um carinha que fica disparando água não, galera Ele é muito poderoso Assim como todos os cinco alienígenas Da galáxia de Andrômeda, galera Nenhum desses cinco é fraco Todos no totalitário tem Muito poder O Tartagira totalitário pode realizar Feitiços, né? O NRG poderia fazer o mesmo que o Pandor, né? Se alimentar de energia E tudo ficar grandando daquele jeito O anfíbio ele tem um monte de poderes Ele tem uma intangibilidade Pode ler mente diferentes tanto humano e osmosiana o agregor demonstrou que ele tem super velocidade né velocidade da luz e o armado também foi confirmado poder fazer um terremoto de magnitude 10 entendeu então tudo isso comprova que o agregor realmente escolheu usar incertos certos né para realizar o seu plano de conseguir o prêmio supremo Por caso que ele não pegou só simples áreas da galáxia de androna ele realmente escolheu ali os realmente capacitados e hoje vamos falar do ameaça aquática, né que também é muito muito poderoso, pois como temos confirmações aí do Eugene Sun, que ele é um escritor, mas ele tem credibilidade, né, galera? Tipo, ele escreveu, ele participou ali de Ben 10, entendeu? Então ele e o Darwin Mcduff também, né, confirmaram que o Ameaça Aquática, ele pode controlar diferentes fontes de água, incluindo até a água normal da terra, né, em uma variedade de formas. E tipo assim, galera, isso é mostrado na série sim. Por quê? Por causa que a gente vê em algumas cenas que o Ameaça Aquática ele usa água de uma cor normal, assim, azul, assim, que a gente conhece. E, às vezes, é um verde cor de água, entendeu? Fora do universo da série, a gente poderia explicar isso aí. Que não é erro de coloração. É porque eu preciso deles colorir de um jeito. Aí, em outro, eles quer usar outra coloração. Beleza. Fora do universo da série, dá pra aceitar isso. Mas, dentro do universo da série, tem que ter uma explicação. E a lore é essa, entendeu? É porque é a massa aquática, ele controla diferentes fontes de água, entendeu? Só que, nesse caso, ele controla... Trola diferentes fontes externas de água internamente, sabe? E isso a gente pode comprovar porque uma merchandise fala, né? de que o ameaça aquática, né? Os orixãs no geral, eles são capazes de extrair hidrogênio e oxigênio do ar e criar água, né? Como um subproduto natural, entendeu? Então é isso que ele faz, né? Ele extrai, ele né, sequestra o oxigênio e hidrogênio do ar, aí ele pode usar essas fontes externas de água internamente, sabe? Tanto, tanto a água da Terra quanto a água de andrômeda entendeu? O bem, ele aprendeu a usar usar isso com ameaça aquática, sabe? Tanto que ele também demonstra a capacidade de alterar a temperatura da água. Eu queria o Friagem, mas esse aqui vai te esfriar. Primeiro, uma boa água gelada. E o legal disso tudo, galera, é que essa merchandise, ela também nos confirma que os Orixãs, lá em Kiyosana, eles são referenciados como deuses, entendeu? Por causa que eles chegaram lá com seus poderes mágicos, entre aspas, né? Como a merchandise fala, né? E tem estátuas dele lá, essas coisas, por causa que é como se eles tivesse trazido essa água pura, entendeu? Para o planeta de usando Então, eles são aliens comuns, né? Porque eles não são divindades realmente, assim, que nem sapiens celestiais. Mas eles são referenciados como deuses, entendeu? Então, isso é muito interessante de se ver. E se a gente for analisar, o Derek pode até ter falado, né? Que o ameaça aquática, ele não pode controlar vapor, gelo, que nem os casca que nenhum enxurrada que é uma coisa que é mostrada no reboot assim, o enxurrada ele utilizou gelo quando ele tava na forma Omnihanced muita gente confunde achando que é só o enxurrado Omnihanced que pode utilizar gelo, não galera, mas isso ali é um poder do enxurrado normal, caso que a forma Omnihanced, em todos todos os Omnihanced, ele só tem o boost da eletricidade, entendeu? Ele não ganha um poder tão diferenciado a mais não, sabe? Então aquele poder ali que o enxurrada tem do gelo, é dele mesmo entendeu? que o Derek confirma que o ameaça 4 não pode fazer aquilo. Porém, galera, mesmo assim, ele ainda ganha do enxurrada, sabe? Por causa que ele tem. O ameaça 4 tem uma hidrocinese, entendeu? Ele pode controlar essas diferentes fontes externas de água internamente, extrair o oxigênio e hidrogênio do ar para criar água, sabe? O enxurrada, ele tem uma manipulação de água boa. Tem, mas não comparada do Ameaça Aquática, galera. Ainda mais com outro poder que essa merchandise também nos confirma que o Ameaça Aquática tem, que é o que? Que é a inteligência tecnológica. Vamos explicar isso aqui. É porque é assim, galera, isso foi demonstrado pelo Bivalva. O Bivalva, como eu falei lá no vídeo dos Alens mais Sigmas, né? O Bivalva ele tem toda essa pegada assim de liderança, entendeu? Ele é um cara assim que. Ele sabe o que tá fazendo, entendeu? Ele sabe liderar, ele sabe Ouvir o lado do outro, né? Tanto que ele falou, né? Eu vou seguir aquele Cara, né? Se referindo ao Galápagos Que antes os aliens de Andromeda estavam confundindo ele com Um espião, estavam desconfiando dele Mas o Bival foi o mais sensato Além, entendeu? Foi o que mais realmente Tava pensando com a cabeça, entendeu? E outra coisa é a questão de que o, o Bivalva, ele foi muito inteligente mesmo, porque você pensar que ele chegou... Na Terra, cara, tipo, ele, ele chegou Numa galáxia ali, a Via Láctea Uma galáxia totalmente diferente daquela Que ele, que ele conhecia, entendeu? A gente sabe que, que usando é da galáxia de Andromeda Aí beleza, aí ele foi pra Via Láctea E foi pra Terra, aí ele chegou lá Viu uma tecnologia que ele nem conhecia de, de outra galáxia, aí ele pegou Isso aqui, pegou uma parte, montou Com aquela, não, não é compatível, não Mas dá certo eu encaixar isso aqui, aqui Pra assim eu conseguir fugir, beleza, tá entendendo? Tipo, como foi que ele fez isso ali Sendo que ele nem conhecia, era, era um negócio totalmente desconhecido isso demonstra a engenhosidade dos orixãs entendeu E isso aqui é falado nessa merchandise que é confirmado pela Cartoon Network galera esse aqui é canônico sim se o bivalva ele demonstrou essa inteligência tecnológica claro que não vai ser uma inteligência galera no nível de abrete por exemplo massa cinzenta sabe não não vai ser uma, uma inteligência nesse nível não mas é uma inteligência suficiente para demonstrar o que ele fez ali entendeu mexer uma tecnologia que ele nem conhecia fazer um um plano ali pra conseguir fugir, entendeu? Então, galera, a gente pode usar isso pro Ameaça Aquática. O Ameaça Aquática tem essa inteligência, sim. Até porque, se você parar pra pensar, na né, hora do herói, o que foi que o Ben falou quando ele tava transformado em Ameaça Aquática? Primeiro, uma boa água gelada. Depois, absorver a umidade do ar. É, ele falou isso aí, né? Absorver a umidade do ar, tipo... Isso parece algo engenhoso, inteligente, de uma certa forma até complexo, né? E a gente sabe que esses poderes complexos, o Ben, ele não aprende de primeira, né? Por causa que é assim, em Oaf, né? O Omnitrix é calibrado e o Super Omnitrix, eles têm essa característica, nessa né? Essa função de que o Ben, ele recebe as informações básicas dos aliens, né? Que ele se transforma. Só que ele não aprende todos os poderes, são só o básico, entendeu? Os poderes complexos, ele tem que aprender com o tempo, por fora Então eu acredito que isso do ameaça aquática Ele saber que ele tem esse poder de absorver a umidade do ar Conta como um feito de inteligência dele, tá entendendo? Só que em relação à inteligência tecnológica, ah, o Ben nunca demonstrou isso na série, só foi demonstrado pelo Bivava. Mas cara, isso não justifica, entendeu? Porque tem muitos poderes que o Ben ele poderia utilizar com seus Ares, com demais áreas, e ele não utiliza. Por exemplo, galera, em Omniverse, ele não utiliza o poder do nanossoro de crescimento. Ele se esquece que o Nanomec ele pode encolher, por exemplo. Então, isso do Ben não utilizar, não demonstrar, não conta, tá vendo como não justifica, galera? Porque é aquela coisa, muito difícil bem ele utilizar o totalitário do poder dos seus aliens, sabe? Só que vamos aqui que eu vou ter uma explicaçãozinha a gente prestar atenção para não se confundir, viu galera? Por causa que é assim Temos aqui a Ben 10 Planet, né? A wiki original de Ben 10, né? A wiki que tá desde os primórdios de Ben 10 e tudo Tem muitas informações por fora da série, né? Revelações de diretores, de merchandising A gente conseguiu através dessa wiki, beleza Aí temos essa informação aí do ameaça aquática, né? Esse, esse merchandise aqui que eu mostrei para vocês, pronto Aí tem uma galerinha de lá que não quer considerar essa informação aqui. Por quê? Por causa do Frankenstrike, vocês vão entender. Bom, sabemos que tem um pop-up no clássico que fala que os transilianos têm inteligência. Então, assim, esse pop-up era considerado até supremacia alienígena. Até supremacia, a gente podia dizer que o Frankenstrike e os transilianos, no geral, tinham inteligência. Porém, em Omniverse, tem o um retcon, entendeu? E esse retcon faz com que esse pop-up seja desconsiderado, entendeu? Porque agora o canon é para o universo que lá é considerado que Apenas o Dr. Victor é inteligente E os demais transilianos Eles são burros, eles não têm essa inteligência toda O Dr. Victor tem porque ele estudou Então basicamente os caras estavam querendo Fazer isso com, esse, com essa merchandise Do ameaça 4 entendeu? Só que isso não faz sentido porque em universo Não foi feito um retcon, entendeu? Isso é aplicado a qualquer pop-up A qualquer merchandise, entendeu? Se sofresse um retcon em universo Ou até em séries anteriores também Se tivesse um retcon em supremacia ou em força alienígena Se fosse fazer em relação a alguma informação do pop-up do clássico, aí seria considerado o retcon e não o pop-up. Entendeu? Mas muitos pop-ups ainda São considerados porque não tiveram retcon E muitas merchandising também, então no Caso, essa merchandising aqui do ameaça Aquática é considerada até segunda Ordem, entendeu? Até chegar alguém E dizer que ela tá errada, entendeu? Algum diretor O Duncan Roleal, por exemplo, e dizer que tá Errado, aí a gente considera que tá errado, só que Como ninguém falou, ninguém Descanonizou isso aqui, então isso aqui é Canônico sim, até segunda ordem, né galera? Ou se tiver uma outra série de Ben 10 Aí aparecer um outro planeta aqui Usando, assim, com uma lógica diferente, você não série canônica, né galera? Aí essa machinagem vai ser desconsiderada, né? Mas atualmente no momento exato que eu tô gravando esse vídeo aqui, essa machinagem é canônica e o Ameaça Aquática sim, tem todos esses poderes aí, tem essa inteligência tecnológica e pode controlar água como Poseidon Então cara, imagina o Ameaça Aquática no universo de One Piece entendeu? Porque ele pode controlar diferentes fontes de água, né? Então se ele pode usar água da Terra e água de Andromeda, né? Porque sim, galera, são diferentes. É a mesma coisa de tipo, água destilada... Da água normal, né? Tipo, água destilada é só H2O, é uma substância. Agora, água do dia a dia não é só H2O, tem sais minerais e até bactérias, sabe? Então é diferente. Então, do mesmo jeito, a água de One Piece, né? Que tem sim propriedades ali que enfraquecem usuários de Akuma no Mi, que no caso é o Kairosec, né? A Oceanite. Então, cara, o ameaça aquática é poderia tanto lançar uma água com as propriedades do Kairosec. Ou como ele tem hidrocinese, ele poderia jogar uma água ali no Luffy, entendeu? Claro, não seria todos os usuários, né, de, de Mi que ele ia derrotar assim e tudo, mas ele teria grande vantagem, né? Até porque ele tem essa inteligência dele, né? Então isso faz a ameaça aquática um dos áreas de Benes muito poderosos. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!